Para apoiar gestores e profissionais da área da saúde no combate à pandemia, a Organização Pan-Americana de Saúde está lançando as linhas de cuidado Covid-19. Um infográfico completo e interativo que disponibiliza materiais de hipermídia, textos, vídeos, cursos autoinstrucionais, encontros online e muitos outros recursos. Tudo dividido em quatro eixos principais, com informações conectadas que abrangem agentes de saúde, áreas e atividades estratégicas, desde o primeiro contato com a doença até os mecanismos de gestão e políticas públicas para acolhimento, prevenção e proteção da população e dos profissionais de saúde. Acesse a ferramenta nos nossos canais oficiais, divulgue e faça parte dessa grande rede de cuidados, aprendizagem e educação na luta contra a Covid-19.